Fala aí galera, mais uma vez o Green na sua tela. Hoje eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar o Kit de Horta Inteligente. Como instalar o Arduino no seu computador? Eu como uso a distribuição Linux Ubuntu, eu vou executar esse comando aqui, sudo apt install aparecimentos tal Arduino após a instalação eu executo comando Arduino a fazer a configuração do kit inteligente. Então, após o Arduino aberto, você faz as configurações necessárias aqui. Você configura a sua rede Wi-Fi para fazer com que ele se conecte. Aqui você configura seu tópico, que seria o, o seu nome, do, a sua localidade, o seu apelido, o apelido dos sensores, então é só isso, após as mudanças para as configurações do, do seu nome e da sua internet, você conecta o cabo USB no computador, e faz o upload após o uh, upload do do código a gente já pode ir no acesso ao painel e clicar no nome do kit do tópico que foi configurado lá. E aí, ele vai abrir o, o painel de controle com os dados dos sensores. Aqui no momento eu botei para teste somente temperatura e, e umidade e sensor de ultrassom, mas em breve. Vai estar funcionando também o de pH, de TDS, em partícula por milhão. E o nível de lumens, quantidade de brilho que vai chegar no sensor. Então é isso, valeu. Valeu, galera. É isso, não esquece de curtir, seguir o canal. E qualquer dúvida, só comentar. Valeu.